Neste Mãos à Obra, achei que era engraçado fazer uma coisa um bocadinho diferente. Basicamente vamos criar um painel multifunções. Aquele que se chama pegboard. Pegboard, é? <risos> Isto é que eu traduzi pelo multifunções. Então é PEG destaca. Sim, isso. E depois o board de quadro. Ah, Basicamente okay. é um quadro de estacas. Ah, mas tá o painel bom. multifunções era mais giro a dizer. Ó <risos> tá oh, Senhor Carlos, então é assim: eu, eu fui ao Lev trouxe estas placas de MDF de 19 e eu queria perfurar as, as placas, não é? Uhum. De maneira a fazer este quadro que está aqui. Ok. Pronto, basicamente. precisas as duas placas. Mas vai fazer dois, dois painéis ou...? Não, o primeiro serve para fazermos as furações todas. O segundo serve de batente. <risos> a Rita, pensa em tudo. Uh, então, lá para casa, isto é muito fácil de, de se fazer. Como é óbvio, não é? Uh, o que nós vamos fazer, como a placa é muito pesada, nós vamos fazer uma escora para a sistema juntar à parede. Fazemos a furação e depois, com parafuso e bucha, fixamos o primeiro painel. O segundo, fixamos assim com três ou quatro parafusos e depois é só fazer os buraquinhos certinhos para, o seu, para a sua estaca. É depois estas coisinhas, não é? Estas estacas, basicamente, depois vamos colocá-las com a medida que eu queria, okay. eu queria 10 por fora para a zona das prateleiras temos que estar o desconto dos dois da placa, não é? e depois umas mais pequeninas que é para pôr cabides, dá para pôr colares, caixinhas de joias isto dá para depois personalizar completamente, tanto podia estar no quarto da Alice como podia estar no outro sítio qualquer, mas neste caso vai ficar no closet da Alice Pois o comprimento é o que a gente quiser então, fio ao cabo portanto isto é muito fácil de fazer é arranjar uma broca do mesmo tamanho ou do mesmo diâmetro que tem esta, esta estaca fazer a furação e depois é só aplicar, cortar a medida e depois aplicar. E depois podemos ir mudando. A prateleira está aqui hoje, amanhã pode estar aqui. Essa é a parte gira, não é? Podemos ter alguma ação com o quadro. Agora vamos à parte gira que é fixar isto a parede. Vamos aí. Bom, como a placa é pesada, o que é que eu fiz? Fixei a placa à parede com uma broca, fiz a furação, marquei ao mesmo tempo a parede, agora vou tirar a placa e fazer a furação para meter a bucha. O que vocês estão a ver aqui é a terceira pessoa que nos está a ajudar. São duas estacas que estão a medida certinha, de maneira que nós conseguimos pôr a placa sem, estar fazendo, sem fazer muito esforço. Agora vamos pôr a segunda placa e vamos parafusá-la diretamente à outra com o parafuso. Maio, o meio desta aqui dá aos 30, 30, mais ou menos, né? E depois a partir daqui são 7,5 para um lado e 7,5 para o outro. Okay, é isso. para ficar sempre com 15 entre cada buraco. ok, tá okay? okay. E depois para cima vamos fazer o um, um com 18, um bocadinho diferente, porque eu já fiz aqui as contas e, e basicamente vou precisar de 36 buracos em todo o painel, mas queria que, fosse, que os espaçamentos fossem iguais para podermos brincar a ter tanto está aqui como está ali e nós garantimos que ela tem sempre os mesmos apoios nos mesmos sítios. Okay. Neste caso foi o que eu escolhi, mas... Este é opcional, é de acordo com as pessoas acharem que faz falta. Claro. Eu quero 36. Tá bom, 36 vai ter. Hã? Bom, agora vamos à parte interessante. Temos aqui o varão e temos aqui uma broca. Este varão tem a volta de 14 mm. E nós também temos uma broca de 14 mm. Vamos furar e vamos ver o que é que dá. Convém que o varão não entre é folgado, porque senão pode cair, então tem que entrar justinho. <risos> olha lá, entrou justinho, até se pode continuar aqui, é? <risos> Está a ser muito positivo, parece, mas olha, já só faltam 35. Sim, sim. Grande a pinta, Sr. Carlos, hein? quer ver? Esta é a minha dica lá para casa. Agora cada um pode customizar como preferir. Claro. Eu vou querer pintá-lo toda de branco. Pintado branco! Ó oh, Sr. Carlos, vá lá, é só mais esta coisinha. Depois ainda vou personalizá-la com este espelho nesse lado aí. Ainda com o espelho! É para manter entretido, que eu tenho que hidratar a decoração. Ok, está bem. Ah!